Nós vamos ao vivo agora às 6 horas e 39 minutos com o Albert Silva. O Albert chega trazendo então os detalhes das ocorrências policiais, começando por esse furto, por esse homem que foi preso aqui em Três Lagoas. Albert, bom dia para você. Ana Cristina, bom dia Antônio Luiz. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, a polícia também né, dando uma resposta rápida para a sociedade com relação a esses furtos que vem acontecendo aqui no nosso município, oh, Ana. A Polícia Civil de Três Lagoas prendeu aí em flagrante o autor aí de furtos em série no comércio aqui em Três Lagoas. Os policiais da terceira delegacia de Polícia Civil foram notificados de um furto mediante arrombamento de uma porta né, de blindex no estabelecimento comercial na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont. Aí, Ana, eles iniciaram aí as investigações, localizaram MRS, esse, né, esse homem aí que tem 25 anos, ele acabou confessando aí o crime, admitiu ter sido autor de outros quatro furtos, olha, quatro furtos ocorridos nos últimos dias no comércio aqui em Traslagoas. MRS foi encaminhado aí para a terceira delegacia de Polícia Civil, foi autuado aí em flagrantes e seguiu para penitenciária aqui em Traslagoas. Portanto, tá aí, tirou de circulação, né? Nos últimos dias, é, ao menos ele cometeu aí quatro delitos, viu? Quatro comércios aí foram furtados aí, por esse homem de 25 anos que a polícia ontem conseguiu identificar, prender. Agora tem que ficar preso, né, Ana? Tem que ficar preso, tem que ficar atrás das grades, porque né, vamos ver se ameniza a situação de furtos aqui em Traslagoas. E olha só, os policiais da Getan também prenderam ontem um homem identificado, né? foi identificado também, ele estava com uma bicicleta furtada, a equipe estava realizando rondas pelo bairro Paranapungá, realizaram a abordagem desse homem, né? ele estava em atitude suspeita, é, né? de rotina, abordagem de rotina, e aí durante busca pessoal, nada de ilícito aí foi encontrado com esse homem, mas aí a polícia falou assim, ó, vamos dar uma checagem, vamos checar aí como é que está a situação aí dessa bicicleta. A equipe constatou que a bicicleta, sim, era produto de furto, uma bicicleta de cor preta, aro 29, se tratava objeto de fruto aí registrado no dia 31 de de maio, né, no dia 31 de maio do ano, do ano de 2021, para você ter uma ideia. Né, o autor foi encaminhado para a primeira delegacia de Polícia Civil para providência sem lesões corporais. Portanto, essa bicicleta ela foi produto de furto, Ana, no ano de 2021. Então, numa checagem aí da polícia, a polícia identificou que essa bicicleta né, era produto de furto e encaminhou aí esse homem para a delegacia para explicar né, essa situação, porque essa bicicleta Realmente não era dele, era produto de furto, foi para a delegacia, teve que se explicar e ficar à disposição da justiça. Ana Cristina.